Bom, pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Nós, o Marco. Um, ultimamente, eu ando refletindo muito, cara, sobre uma coisa. E essa coisa é que eu, né, como um criador de conteúdo... Eu vou. Eu, eu sigo. Uh, como que eu posso dizer isso? Eu sigo não me importando com o meu público nem com os meus inscritos. Mas em qual sentido? No sentido de produção de conteúdo. Um, vamos lá. As pessoas. Elas andam. Quase como que o Don Quixote. Don Quixote um velho, esquizofrênico e beberrão. E perto do fim da sua vida ele começa a ver monstros invisíveis e ele precisa lutar com esses monstros. As pessoas meio que sempre estão assim, né? Elas pegam a vida delas e começam a lutar contra monstros invisíveis. Que não existem. Ou, ou que existem, mas que não vale a pena você lutar contra eles. Você simplesmente pode fazer alguma coisa boa da sua vida. Alguma coisa que te dê prazer. E o canal do Marco, ele não tem nada em foco. A não ser o Marco. Por isso que é canal do Marco. Não é canal de DR, não é canal de Half-Life, não é canal de Minecraft, não é canal Midi, é, Midital, Red Pill, Feminista. Não. É o canal do Marco. E o que há em comum em cada vídeo que o Marco lança? O Marco. Certa feita, apareceu um rapaz aqui nesse canal. E falou, ah, se você jogasse jogos hypados Jogos da atualidade Jogos em que você precisa de um, um, um processador ultra mega power Eu assistiria o seu canal Aí, cara Minha resposta pra esse jovem é Eu não me importo com, com a sua visualização, cara Você pode ter me dado uma única visualização na vida Duvido que você me deu mais. Essa foi a única visualização que você me deu. E mesmo se eu for me virar, me esforçar para fazer conteúdo voltado só para você, eu vou me fuder, cara, porque você vai me trocar por qualquer outro que tenha um computador que tenha um trabalho um pouquinho melhor do que o meu. Porque lógico, aqui temos a limitação de hardware, temos a limitação de software. E temos a limitação humana também. Sempre vai ter pessoas melhores do que eu. Piores também. Mas nunca vai ter ninguém igual a mim. Então esse que é o foco. Eu. E a sua visualização que você não vai me dar por eu não estar tá fazendo o que você quer. Não vai fazer falta. Porque eu não teria a sua visualização de qualquer jeito, cara. Não sei se você consegue entender meu ponto. Eu também não quero ser um Don Quixote lutando contra monstros invisíveis. Tipo, eu não quero seguir linha Red Pill, linha midital, linha esquerdista, direitista, sei lá, cara. Eu quero fazer o que eu tiver a fim de fazer hoje. Que ser, na minha cabeça eu tenho que ser feliz com, com o que eu tenho agora, com o que eu posso fazer agora e com o que eu quero fazer agora. Essa é a minha linha de pensamento. E lógico, também olhando para uma linha assim daqui 5, 10 anos. Eu vejo que existiam muitos youtubers e produtores de conteúdo de Clash of Clans quando eu era mais novo. Da maioria dos que eu conheço só restaram dois. Os outros mudaram de jogos e acabaram tendo o seu canal extremamente prejudicado. Extremamente prejudicado. E hoje eles já não são tão grandes quanto eram. Na verdade, eles perderam o público. Ah, e aí, o que, é que eu penso? Eu penso em não focar nunca em algo. Tipo, não é um canal de, de DR aqui. Não é um canal de Half-Life. Aqui é o canal do Marco. Tá focado em quem? No um Marco. Então, a única coisa que não pode faltar aqui é o Marco. Já o jogo, pauta, reflexão, edição. Tudo pode mudar. Só não. O Marco, né? Eu acho que. E lógico, eu posso mudar, só que. Eu posso cortar o cabelo diferente, eu posso parar de fumar, eu posso fumar mais, eu posso fazer exercício pra caralho, como eu, tô faz... como eu ando fazendo. Eu posso me mudar, só que eu não posso me retirar daqui, independente de, de, de como eu esteja, porque aqui é, o, é um espaço pra eu fazer o que eu quiser me expressar do jeito que eu quiser. Lógico, com as liberdades que a plataforma dá, né? Porque a gente já, já tomou um, uma encarcada de Utobas falando de vacina. Aí o YouTube pegou e ó. Deu aquela velha encarcada. Ué, você não pode divulgar informações médicas. informações médicas incorretas. Palhaçada. Mas é pessoal. O vídeo de hoje foi simplesmente para a gente refletir sobre isso. Não, não adianta você querer agradar as pessoas, cara. Faz o, faz o que você acha que é certo e o, o que for te deixar feliz no, no curto, no médio e longo prazo. Eu acho que o meu canal ele não vai ser grandão, coisa e tal, mais daqui uns 5, 10 anos. Quem sabe? Sempre falando de coisas diferentes, de coisas que a gente tá afim. Quem sabe daqui 5, 10 anos não, não fique bom, lá. Vai se ver. E a visualização que a gente busca ter daquelas pessoas que não se identificam com a gente, ela não, ela não vai mudar nossas vidas. Não vai. Eu simplesmente vou estar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Eu nunca vou alcançar. O nego vai chegar aqui nos comentários e balançar uma cenourinha assim, ó. Vai, Marco. Pega essa cenourinha aqui. Pega essa cenourinha aqui. Mas eu não, não vou ficar correndo atrás de cenouras, cara. Para. Não vou, cara. Vou fazer minha parte. Vou fazer as coisas que me agradam. Se você se agradar também... Bem-vindo! Estamos aqui. Mas, se você não se agradar. Beijo. Um abraço. E até mais.